A escola primária que António Variações frequentou nos anos 50 vai ser transformada num centro interpretativo de homenagem ao cantor e compositor com o contributo da família e de fãs. Na escola deverá ser recriada uma barbearia em alusão à profissão que o cantor abraçou depois de rumar a Lisboa. A ideia é prestarmos uma homenagem ao Variações, sobretudo recuperar este edifício, que também foi a escola primária dele, mas também, de alguma forma, conseguirmos homenageá-lo, uma vez que era uma pessoa da terra e esta foi a escola onde ele andou a fazer o ensino primário. António Variações foi um de 12 irmãos e irmãs. Em Amares, é recordado por um dos irmãos, como alguém que nunca esqueceu as origens. Era uma, uma jovem pessoa, muito amigo da família, principalmente da, de, da mãe, o, do pai também, mas o pai tinha falecido, tinha falecido há muitos anos, de, principalmente da mãe, que era muito amigo da mãe e dos irmãos. Ajudou muito e os irmãos uh, avisava-os, chamava-os a atenção de várias, várias coisas da, do que era a vida. Ele já sabia muito do que era a vida. E, e, e avisava-nos de muitas coisas. Realmente, foi um irmão uh, que primou por isso. Nunca uh, negou as suas origens? Nunca. Isso nunca. Isso nunca negou. Ele gostava muito isto. Ele gostava muito da festa de, da Páscoa. Ele é que preparava as coisas na a mesa, de, de receber, a mesa de, da, da Páscoa. Ele é que fazia aquilo, tinha as flores, cuidadoso tudo. Era muito cuidadoso e, era muito, e, e gostava muito até terra. António Variações morreu a 13 de junho de 1984 em Lisboa, cidade para onde foi em 1957, com apenas 13 anos. Na casa que lhe servirá de homenagem, planeia-se também criar uma escola de música que perpetua a arte do cantor português.